Alô, meu amigo Cocada? E aí o que? Não, eu não sei não, não sei se altera o quadro. Mas... Ei, agora vou lhe dizer, viu? desmoralizaram a segurança, bala, arma pesadíssima e... Rapaz, meu irmão, deixa de brincadeira, pelo amor de Deus, cara, eu tô... Ixi, nossa senhora, rapaz, meu irmão, deixa de brincadeira com esse negócio, eu pensei que era uma bomba de verdade, cara. Cocado, desculpa aí, cara, eu tô aqui, vai no... soltar uma bomba aqui, uma brincadeira aqui de mau gosto. Um clima que a gente tá, tenso, eu... todo mundo nervoso, o cara solta uma bomba aqui perto, meu amigo. Rapaz, olha, eu vou lhe dizer, viu, amigo velho, sinceramente, é a lei do cão. Os caras são, foram ousados... Imagine só, o camarada chegar no presídio daquele, soltar bomba, botar tudo abaixo, abrir as celas e soltar a turma. Operação ousadíssima. Agora a perguntinha que fica sempre, eu quero que alguém me responda. De onde é que vem aquelas dinamites? Porque dinamite é uma coisa sobre, sobre a responsabilidade das forças armadas. Só o exército controla. Como é que chega na mão desses camaradas, né? Coisa difícil de responder. Alguém está facilitando, só pode ser, meu amigo. É, tem uma operação aí nas áreas de mineração, é? Ah não, aí eu não sei não. Eu, eu digo a você, a, eu achava, até então, eu fazia a seguinte projeção. No segundo turno, estarão Zé de Beja, que tá, tá rindo a toa, a risada vem aqui. E João Azevedo, que por trás dele tem um grande projeto, né? É, é páreo duro, é briga de cachorro grande, viu? Agora, a pergunta que se faz é o seguinte. Qual é o tamanho do estrago que aquele episódio pode fazer ou pode não fazer? Na campanha do candidato do governo, né? Porque o, o tendão de o calcanhar de Aquiles da gestão é justamente a segurança. A, a oposição explora muito isso. Não, mas tem um detalhe, viu, amigo? Se, Olhe, segurança, educação e saúde não tem prefeito que dê jeito, não tem governador que dê jeito, isso é balela. Só se resolve isso com um plano nacional e com a participação de todos. Aí a galera pega, na... como o calcanhar de aquilo do governo, segurança, segurança, segurança, aí para complicar, chega essa turma e faz aquilo no PB1. Pois é, vamos, vamos ver o que dizem as pesquisas, para quem acredita nesse negócio de pesquisa, né? É... O que é que muda? Se, se esse, esse episódio do PB1 causou algum estrago ou não na candidatura do candidato do Governo do Estado. Eu acho que causa algum prejuízo. Não sei em que tamanho. Porque a população se sente mais insegura ainda, né? Você vive hoje um clima complicado. Eu, rapaz, você tá doido pra gastar esse seu dinheiro. Não gaste seu dinheirinho, não aposte. Eu não aposto e ninguém a essa altura do campeonato. Eu tinha aquela fezinha de que João e Zé iriam pro segundo turno e tal, com esse episódio, essas bombas, esses tiros aí. Não sei o que é que mudou, né? Tem gente que diz que não tem nada a ver. Tem sim, tem. Altera um pouco, altera. É, e o problema não é só prender os caras, não, cara. Não é só prender, você evitar. Eu prendi, eu falei prendeu, tá preso, tá? Mas era pra evitar, não era pra acontecer. Se aquilo acontece num presídio de segurança máxima, imagine nas nossas casas. Cocadinha, meu nome é Tchau, que eu tô estressado. Essa brincadeira aqui me tirou de tempo, esse negócio tá bomba. Até a próxima, viu? Valeu, meu irmão. Tchau.